Quer dizer que você tem um sonho, mas esse sonho é só que nasceu em família rica ou estuda em escola elitizada? Cara, não! Não! Não! É. Foi pensando no seu sonho que eu lanço o Super Extensivo Medicina. O curso começa agora, dia 20 de novembro. Basta entrar no site www.bioexplica.com.br. No curso você vai ter apostila, exercício, mapa mental, podcast e, é claro, aula comigo. Eu deixei um link aqui embaixo para você baixar um plano de estudos gratuito. Tá esperando o quê? Vem estudar comigo. O seu sonho é possível aqui.